Fala, queridos! Como vocês estão? Eu sou Bruna Ciani, da equipe de Geografia do Descomplica, e nesse vídeo do Quer Que Desenhe, vamos trazer a segunda parte do vídeo sobre todos os biomas do Brasil. Hoje, vamos falar sobre Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Se você ainda não viu a primeira parte, clica no card aqui em cima. Lá falamos sobre Amazônia, Caatinga e Cerrado. Além de resumir rapidinho esse tema tão importante, deixei aqui na descrição o mapa mental do vídeo completinho para download no link da descrição. Recado dado, vamos ao nosso mapa mental favorito. Bom, relembrando, o que é um bioma? Os biomas são divisões da biosfera em grandes comunidades, adaptadas a condições ambientais específicas. Fatores como latitude, pluviosidade, temperatura, altitude, tipos de solo, influenciam os tipos de plantas e animais característicos de cada bioma. Da forma mais simples possível, os biomas são grandes comunidades da flora e fauna adaptadas às condições climáticas e ecológicas de determinada região. No Brasil, são evidentes seis biomas. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas. A característica de cada um deles está profundamente relacionada à sua localidade e às características climáticas de cada região. Mas agora foca aqui porque vamos começar pelo Pantanal. No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é preciso destacar o bioma do Pantanal, planície sedimentar altamente alagável situada na convergência de rios, essa diferença geomorfológica e climática resulta em paisagens bastante diferentes na mesma região. No centro-oeste como um todo, ocorre uma divisão de estações secas e chuvosas bem definidas. Nas estações chuvosas, há muitos alagamentos de suas planícies. Além disso, o bioma possui uma rica biodiversidade. É uma das extensões úmidas contínuas de maior tamanho do mundo. Dos biomas brasileiros, é o menor. Sua área aproximada é de 150.355 km², o equivalente a cerca de 1,76% da área total do Brasil, segundo o IBGE. É uma planície aluvial que drena rios da bacia do Alto Paraguai. O bioma está sob direta influência, sobretudo hídrica, dos biomas da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e dos Chacos, o Pantanal do Paraguai e Bolívia. Possui tantos animais selvagens que o ecoturismo é grande. O Tuyuyú é uma ave símbolo do bioma, representando a enorme biodiversidade da fauna e flora. A principal atividade de impacto é a pecuária, sobretudo nos planaltos adjacentes a ele. Cerca de 4,6% do Pantanal encontra-se protegido por unidades de conservação. Agora vamos para o bioma dos Pampas, no sul do Brasil. Também denominado de pradarias ou campos sulinos, apresenta um relevo formado por coxilhas ou colinas aplainadas cobertas por vegetação herbácea. O clima predominante é o subtropical. Ele é restrito ao Rio Grande do Sul, estado com maior latitude e, consequentemente, menores médias térmicas do Brasil, o que limita a formação de vegetação mais densa e alta. Em relação à vegetação, há o predomínio dos campos nativos e formações arbustivas. O destaque desse bioma se dá pela diversidade de gramíneas, cerca de 450 espécies. As leguminosas, como babosa, amendoim nativo e trevo nativo, também se destacam. Há ah, a presença de cactos, sobretudo nos afloramentos rochosos. E é lá que temos o segundo maior aquífero do mundo em capacidade de armazenamento, o Aquífero Guarani, que se estende também em parte do Cerrado e tem seus limites internacionais. Dos impactos ambientais, a expansão das pastagens, aglomeração urbana e agricultura devem ser citadas, o principal impacto é o avanço da atividade pecuária e o processo de arenização, quando há perda da fertilidade do solo pela formação de bancos de areia. Esse fenômeno ocorre pelo desgaste do relevo em solos arenosos e é um impacto ambiental relacionado a climas mais úmidos não devendo ser confundido com a desertificação. A estrutura da vegetação dos campos, quando comparada a florestas densas ou savanas, pode não ser tão impactante e exuberante, mas em termos de biodiversidade, serviço ambiental é muito relevante. Podemos citar desde o sequestro de carbono ao controle da erosão, além de servirem como base e fonte da variabilidade genética de diversas espécies. E por fim, mas não menos importante, temos a nossa querida Mata Atlântica. Se localiza no litoral, leste do Brasil. Atualmente, restam apenas 7% da Mata Atlântica, em função do grande adensamento populacional historicamente se dar pelo litoral. É o bioma mais desmatado que há no Brasil, justamente em função desse histórico de ocupação e predomínio do adensamento populacional urbano. A floresta tropical é caracterizada por vegetação latifoliada e grófila. Sua proximidade com o oceano acentua um clima tropical mais úmido e também há o clima de altitude nas serras. É uma floresta densa e rica em biodiversidade. Das espécies podemos citar as jaqueiras, as umbaúbas e jequitibais. O relevo é composto por uma imensidão de murros, chamados frequentemente de mares de murros. São grandes serras, como a Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, que abarcam essa vegetação. De modo geral, disse que o bioma se estende do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. O principal impacto ambiental é a ocupação humana, atividade colonial e urbanização. É considerado um hotspot da biodiversidade, isto é, área com enorme presença de vegetação endêmica, mas com riscos de extinção, com menos de 70% da sua cobertura original. No Brasil, apenas o Cerrado e a Mata Atlântica são delimitados como hotspots. Por estar localizada no litoral, conta com muitas formações de mangues, em função do encontro da água doce com a água salgada, a partir dos rios que escorrem das serras para o mar, criando importantes berços da biodiversidade marinha. E as restingas, que reduzem a erosão das praias, das serras, escondem os sedimentos depositados nas baixadas. A ocupação urbana deveria levar em conta esses processos naturais, que são frequentemente ignorados, causando problemas como alagamentos e enchentes. Acho que é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nada. Deixei aqui na descrição o link do Descomplica Top. Com ele, é possível acessar o curso completo com todas as aulas, materiais e muitos exercícios para mandar hiper bem no Enem, beleza? E lembrando que também tem o link da descrição para baixar o mapa mental do vídeo completinho. Valeu então, pessoal. Beijos, abraços e tchau!